E aí Link, você quer aparecer no vídeo? Você quer, você quer fazer um vídeo junto comigo aqui? É por isso que você tá aqui? Você vai ficar aqui causando comigo agora. Fala pessoal, mais um Gat no Canadá começando pra vocês e hoje eu vou falar sobre um assunto que todo mundo gosta de ouvir, de ver nesse YouTube aí, que são sobre os preços de carro e sim, eu vou comparar preços de carro no Canadá e no Brasil <tos> muita gente já sabe, obviamente, que né, os preços são absurdamente diferentes Mas eu fiz aqui uma lista com mais ou menos 9 carros uh, Com um range de 2.900 dólares até 86 mil dólares Então para vocês terem um teor de comparação Eu peguei basicamente os mesmos carros que tem aqui no Canadá Com modelos parecidos que tem no Brasil Obviamente os modelos são diferentes, né? Então uh, nem sempre dá para pegar exatamente o mesmo modelo Então se você está interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out Então vamos lá, eu tô aqui hoje com o meu novo, novo filho, a gente adotou esse cachorrinho na semana passada, então já conheçam o link. Oi galerinha! E é um cachorrinho abandonado, ele foi abandonado nas ruas da Califórnia, trazido para Vancouver e agora ele tá aqui com a gente fazendo companhia para os meus vídeos. Então já deixa o seu like aí embaixo se você gostou do link, beleza? Não te esquece de se inscrever no canal também e clicar no sininho para poder receber as notificações para os próximos vídeos. Então vamos lá! Antes de eu começar esse vídeo, eu já sei que vai ter gente nos comentários falando Ah, Deótico! Mas o salário mínimo do Brasil é diferente do, do Canadá, o poder aquisitivo aqui é diferente do Canadá. Sim, então o que, que eu fiz? Antes da gente começar a falar sobre os preços dos carros, eu vou deixar uma comparação básica sobre o salário mínimo canadense e o salário mínimo brasileiro, beleza? Eu dei uma arredondada nos números, então eu coloquei o salário mínimo brasileiro como mil reais, tá 998, agora eu só arredondei para mil e o Canadá 2.580, um negócio assim por mês. E eu arredondei para 2.500 para poder ficar facilitada as contas aqui que a gente vai fazer, beleza? Então, ó, uma média de carro, só pra você ter uma noção, tá? Um carro de 80 mil reais no Brasil, é, um brasileiro demora 80 meses pra poder comprar ele com um salário mínimo de mil reais. Coisa que no Canadá demoraria 32 meses pra comprar um carro do mesmo valor em dólar canadense, tá? Eu não tô convertendo diretamente, eu tô fazendo uma comparação... De quanto você demoraria para poder comprar um mesmo carro no Canadá E quanto você demoraria para comprar o mesmo carro no Brasil, beleza? Então, vamos começar esse vídeo falando de, do, do, do mais barato pro mais caro, tá? Então eu peguei carros que eu sei que tem no Brasil ou algum modelo parecido E o Link tá causando aqui no meu vídeo <risos> E aí, Link, você vai deixar eu fazer o vídeo? Tipo, para, para, para Ei, ei, calmo calmo Então vamos lá. Para começar, o que que eu fiz? Eu fiz uma lista de carros dos mais baratos que eu achei aqui, começando em 2900 dólares até o carro mais caro. De 86.900 dólares. Obviamente que tem carros muito mais caros que isso, mas eu coloquei aqui um range de preço mais ou menos para esse vídeo também não ficar muito longo e muito chato. No Brasil, começando em 28 mil reais e terminando em 489 mil reais. Então a gente vai falar sobre isso já. Então vamos começar. Eu peguei aqui um Volkswagen Golf GTI de 1999, tá? Eu peguei um carro antigo aqui no Canadá. E eu sei que no Brasil o Golf é um carro muito visado. As pessoas gostam bastante de Golf. Então, aqui no Brasil. Aqui no Canadá ele fica por mil 900 dólares e você demoraria 1.16 meses para poder comprar um Golf GTI. Lembrando que obviamente, né, a pessoa não gasta o salário mínimo dela inteira de dois, três meses para comprar um carro. Então entendam essa conta, tá? Ah, seria um cálculo se a pessoa gastasse todo o salário dela no carro. Ah, no Brasil, um Golf parecido, um Golf GTI 1.8, de também 1.999, por 28 mil reais. Então aqui você demoraria menos de dois meses para comprar o um carro. No Brasil, 28 meses. Uh, pro segundo carro coloquei uma Grand Cherokee, um Jeep Grand Cherokee uh, 4WD, 2004 por 3.980 dólares aqui no Canadá. Você demoraria mais ou menos um mês e meio, 1.5 meses para poder comprar. No Brasil o mesmo carro de 2004 estaria 30 mil reais uh, e você demoraria 30 meses para comprar. Esses dados foram tirados da Web Motors no Brasil e aqui no autotrader.ca. Tá? Continuando, a BMW 328i de 2007, eu não encontrei ela no Brasil, então eu coloquei a 325i que foi a mais parecida que eu achei, aqui no Canadá 6.884 dólares e você demoraria 2.75 meses para poder comprar Enquanto no Brasil, R$ reais e você demoraria 49 meses para poder comprar. Um Hyundai Elantra. Eu sei que o Elantra também é um carro muito bem visto no Brasil. Todo mundo gosta bastante do Elantra por lá. Aqui no Canadá não é diferente, ele é considerado um carro popular E ele custa 9.800 dólares usado né? Então aqui demoraria-se pelo menos 3.92 meses para você poder comprar Enquanto no Brasil ele está custando 52 mil reais E você demoraria 52 meses para poder comprar Esses carros eu estou pegando carros usados, tá? Eu não estou pegando carro zero quilômetro Obviamente 0 zero quilômetro 2007 não vai existir, não é mesmo? Mas só para vocês terem um teor de comparação Porque as pessoas falam, ah, mas o carro novo custa muito mais Quanto que é o carro novo? Eu coloquei um carro novo aqui que não tem no Brasil, que é o Tesla E eu vou falar isso pra vocês daqui a pouquinho também uh, 2013, um Mini Cooper, tá? Aqui estaria 12.900 dólares E demoraria assim, 5.16 meses pra poder comprar Enquanto exatamente o mesmo Mini Cooper no Brasil 72.500 72.5 meses pra você poder comprar O próximo é um Chevrolet Cruze Eu tive um Cruze 2000 e... 8, se eu não me engano, 2009, era, era, era bem antigo, eu lembro que na Austrália eu paguei 6 mil dólares no meu Cruze, e eu lembro que no Brasil ele já estaria por volta de 30 mil então eu coloquei aqui 2018 Chevrolet Cruze automático 17.894 dólares, e você demoraria 7.15 meses para poder comprar um carro desse aqui no Canadá enquanto no Brasil 76.850 ou seja, 76.85 meses pra você poder comprar um Cruze passando pro próximo, o Camaro o Camaro amarelo, que todo mundo gosta aí no Brasil, 2015 hein, o modelo Z28, aqui no Canadá 59.994 dólares, Isso demoraria mais ou menos 24 meses, 2 anos para poder comprar um Camaro aqui no Canadá ganhando um salário mínimo. Enquanto no Brasil, eu encontrei exatamente o mesmo Camaro por 229 mil reais Então você demoraria 229 meses para poder comprar o seu Camaro amarelo e dar o seu rolê aí por pela sua cidade. Absurdamente, cara. Absurdamente, cara. Eu comecei a fazer essa lista de carros, na hora que eu comecei a entrar nos carros mais high-end, tipo Camaro, o Mini Cooper, eu comecei a ficar... minha cabeça explodiu, assim, eu falei, meu Deus do céu! E o último carro que eu coloquei, já pra estourar a boca do balão mesmo, eu coloquei a Porsche Cayenne de 2017, por 86.900 dólares aqui no Canadá, demoraria-se 34 meses pra você poder comprar com o salário mínimo, enquanto no Brasil, 489 mil reais, demorei 489 meses pra poder comprar, a sua Porsche Cayenne no Brasil. Qual que é o resultado que a gente tem desse vídeo, né? Que é, no, no Brasil as pessoas pagam um preço extremamente alto por um carro que não vale tudo isso. Obviamente que a maioria, da, da, a maior parte do preço disso são impostos, né? Mas o maior problema disso é que o brasileiro paga, a gente paga esse, esse preço nos carros e parcela aí em 5, 6, 10 vezes pra poder comprar o carro. Obviamente que... <coughs> Então, esses preços que eu coloquei aqui também, eles são de British Columbia, tá? Então, na província de British Columbia, a gente tem um imposto de 12% em cima dos carros. Tá? Uh, mais obviamente uh, uh, o seguro, uh, o stamp duty, né? então tudo que você precisa fazer. Uh, quando você compra esse, esse tipo de carro, qualquer carro na verdade que você comprar aqui, você já pensa na verdade que você tem que colocar aí de 10% a 12% de imposto em cima, mais as outras taxas. Então, por exemplo, eu já fiz um vídeo falando sobre o carro que eu comprei aqui, que é o, o Jeep Compass, vou deixar aqui em cima o link para vocês poderem ver também, ele custou 11.500 dólares e eu cheguei a pagar 13.800 e pouquinho com seguro extra, com Garantia é, e já com os impostos inclusos, deu mais ou menos uns dois mil dólares a mais aí. Ah, o seguro do meu carro também Ele fica mais ou menos 204 dólares por mês. Então o seguro daqui é muito caro, tá? Ah, Levem isso em consideração também quando forem fazer a comparação dos carros. Quanto mais novo o carro, eu acredito que o seguro deu, deu uma diminuída também. Quanto mais tempo de carta, se você é residente aqui ou não é. Então tudo isso vai, vai ajudar a você a ter um, um seguro de carro um pouco mais barato, beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like aqui ó, pro link. O link veio aqui participar do nosso vídeo hoje. Então já se inscreve, curte e compartilhe esse vídeo. Deixa nos comentários aí o que, que você achou, se você gostou, o que, que você achou, que carro que você gostaria de ver aqui. E os links todos vão estar aqui embaixo na descrição para vocês poderem olhar para vocês mesmos também e poderem fazer as comparações de vocês, beleza? Lembrando que, se você quer vir estudar no Canadá também, não esquece de mandar um e-mail pra gente aqui no info, que a gente vai ajudar vocês a estudar aqui no Canadá e poder talvez comprar aí, ó, o seu o carro dos sonhos aí por muito mais barato. Beleza? Então até o próximo vídeo. Beijo pra vocês. Tchau! Vou começar a causar comigo agora. <risos> para, desgraça! <risos> a cara dele, véio. Olha a cara dele, do né? tipo, o que tá acontecendo? Por que eu não tô ganhando amor? Para de mexer no computador, caralho. Me dá amor. Para, para, para. Shhh. Ei, ei, ei. Agora não, agora não.